Problema da Ferrari revelado e treta entre a escuderia do cavalinho rampante com a Red Bull que gerou um banimento para a Ferrari. Vamos explicar para você agora o que está acontecendo. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, você deve se lembrar há um tempo nós falamos sobre a vela de ignição na câmera dianteira da Ferrari que seria o problema do seu motor, o elo fraco e depois de corrigir esse problema eles teriam já em Abu Dhabi mostrado boa parte da sua performance. Pois é, foi confirmado basicamente pelo Motorsport Total e o problema em si é que teve um desenvolvimento de 2016 para cá na tecnologia e tudo mais foi homologado para 2025 todo o sistema só que estava gerando um pequeno problema em termos de temperatura interna o que afetou a vela de ignição e acabou levando à ruptura. Os engenheiros tiveram que fazer alguns ajustes para evitar que a vela de ignição fosse forçada além do limite, enquanto um fornecedor externo trabalhava para fornecer novos materiais para garantir que a peça atendesse aos requisitos do motor, ou seja, nós temos um pequeno probleminha nesse conceito da Ferrari ou talvez na própria peça em si, o que gerou todo o problema por uma temporada inteira praticamente resolvido esse problema a Ferrari deve sim chegar com um motor muito forte e se você não sabe o porquê de estarem falando dos 30 cavalos a mais da Ferrari fizemos um vídeo explicando para você qual é o cálculo então dê uma olhada talvez esteja aparecendo aí para você agora o card mas se não tiver é só você olhar aqui no canal que você vai achar tranquilamente é um dos últimos vídeos não vai ser difícil de achar porque lá explicamos todo esse esquema da Ferrari mas é interessante saber que uma pequena peça prejudicou demais a Ferrari e vamos lembrar a Ferrari já teve problema com a vela também há algum tempo lá para 2017 não é de hoje né então vamos ver se em 2023 eles vão estar tá mais confiáveis nesse aspecto Agora vamos ao tema principal do vídeo que eu sei que é o que você clicou para saber, já está saindo aí no YouTube, em vários canais que a Ferrari foi banida de uma reunião de motores da Fórmula 1 recentemente. O que, que aconteceu? Basicamente o que está sendo apurado pelo Racing News 365 é que foi feita uma reunião com os fornecedores de motores só que a Ferrari não fez a sua inscrição formal para o novo regulamento de 2026. E aí você pergunta, mas por que que a Ferrari não fez a sua inscrição? Basicamente o problema dela está com a Red Bull, com o que seria a propriedade intelectual da Honda. A Ferrari tem as suas dúvidas de como a Red Bull Powertrains seria tratada como um novo fornecedor. Esses direitos de propriedade intelectual teriam sido devolvidos à Honda sem uso por parte da Red Bull Powertrains. Principalmente depois que ficou claro que ambas empresas seguiriam caminhos opostos depois de 2025. O presidente da Honda afirmou que eles querem garantir que a Honda, obviamente, tenha um assento à mesa para discutir as novas regras, e isso teria influenciado o não compartilhamento com a Red Bull. Os fornecedores têm várias concessões de testes e dinamômetros e a Ferrari tá entendendo ter algum problema com relação às concessões da Red Bull. Quando questionado pelo Racing News, o porta-voz da Ferrari disse que eles não tinham uma resposta, mas acredita-se que a entrada da Ferrari na reunião de quinta-feira 15 de dezembro foi negada, sujeita a registro formal. Ou seja, neste momento em que nós estamos conversando, Audi, Alpine, Honda, Mercedes e Red Bull Powertrains são as unidades de potência confirmadas para 2026. Obviamente a Ferrari vai conseguir colocar a sua inscrição mesmo que tenha passado do prazo. Eles não vão deixar a Ferrari de fora, eu já falei isso também aqui no canal que eles vão estender o máximo que pudesse e a Porsche quiser entrar, la também vai conseguir entrar. O detalhe é, qual que é o problema aqui? Vamos explicar para você entender essa treta. Basicamente você deve se lembrar que a Honda iria permanecer ajudando a Red Bull até 2025, fornecendo motor, dando todo o suporte e inclusive muitas pessoas da Honda foram contratadas pela Red Bull para a Red Bull Powertrains. A ideia era a propriedade intelectual da Honda ir para a Red Bull e a Red Bull utilizar com a Porsche ou com qualquer outra empresa que quisesse fazer a parceria. Então a Porsche ou essa outra empresa que viria a entrar ou que possa vir a entrar com a Red Bull, teria dados de anos de desenvolvimento da Honda e também toda a estrutura da Red Bull para já fazer o motor, ela não teria um gasto em fazer a estrutura porque já teria na Red Bull Powertrains e não teria o gasto também de desenvolver uma tecnologia do zero porque já teria toda a propriedade, já teria todo o conhecimento da Honda. O que eu entendi dessa situação toda é que quando a Honda viu que ela iria voltar para a Fórmula 1 em 2026, que a Honda tem dessas né de vai e volta, então ela falou, não, peraí, a gente quer voltar, então eu não vou passar minha propriedade intelectual para a Red Bull, porque assim eu garanto que a Fórmula 1 não vai me deixar de fora da jogada. Então a Honda vai estampar patrocínio com a Red Bull, mas ela não vai mais passar a sua propriedade intelectual para os taurinos, o que vai fazer com que a Red Bull tenha assim um pouco mais de dificuldade no desenvolvimento e a empresa que vier a entrar com a Red Bull eventualmente, que existem alguns rumores ela também não vai ter o tanto de dados que teria com essa propriedade intelectual da Honda. Lembrando, aqui na matéria fala que a propriedade foi passada sem uso e esse sem uso é muito importante porque basicamente está mostrando que a Red Bull não conseguiu usufruir ou não vai conseguir usufruir desses dados. Então na prática o que está rolando é a Honda tentou voltar com a Red Bull, a Red Bull deu um pé na bunda da Honda, falou não, não quero. A Honda então tirou a propriedade intelectual da Red Bull, lascou a Red Bull e a Ferrari nisso tudo ficou, peraí, o que que aconteceu nessa propriedade intelectual? A Honda passou ou não passou a Red Bull? E se a Red Bull tiver a vantagem? Porque é um ponto também a ser discutido né, se a Red Bull vai ter o seu próprio motor e ela tá se utilizando da propriedade de terceiros e tá fazendo isso de alguma forma que talvez não seja dentro da lisura esportiva, a Ferrari se preocupou com isso, não fez a sua inscrição meio que em forma de protesto e com isso ela não pôde participar da reunião de motores. Eu espero que tenha ficado claro isso porque é um vai e vem de história de Honda, Red Bull, mas basicamente seria isso, seria a forma da Honda tirar da Red Bull, o doce da boca dela e prejudicou a Red Bull e a Ferrari foi junto nessa brincadeira. Obviamente a Ferrari vai estar presente em reuniões futuras, o motor Ferrari estará registrado, você pode ficar tranquilo, torcedor tifoso, eles não vão ficar de fora, a Ferrari não é doida de sair da Fórmula 1 e a Fórmula 1 não é doida de deixar a Ferrari sair. Então a gente sabe que tudo vai dar certo no final e eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, sobre vela de ignição, sobre a treta do motor da Ferrari, tudo aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, seguir lá o Ressac F1 Express, estamos postando os cortes e também os shorts, que são bem legais, os shorts são conteúdos inéditos, é bem legal, eu acho que você vai gostar. Um grande abraço, valeu e falou!